Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica, mais uma vez em São Paulo. Hoje eu tava andando com o Jean aqui, procurando um lugar que nós pudéssemos comer comida carnívora e vegetariana junto e a gente achou o um pedaço da pizza, mas aí eu vim junto com o James aqui comer. Vamos fazer isso aqui, O oferecimento Delivery Munch, o nosso aplicativo de pedido de comida. Como é que funciona? Primeiro dá uma olhada ali na, na frente, ali. Vai lá no caixa e pede o que tu quer. E tu fica aguardando, já vem direto o pedido dos caras aqui. Eles chamam pelo teu número. Tu comes a tua pizza, uma barbada rapidão. Já tá lisa aqui, ó. Eu peguei a peruana, porque ela tem milhares de ingredientes. E se ela for boa, todos os ingredientes vindo na minha boca, eu vou sentir o gostinho deles. Cara, uma delícia. Não, o preço é justo, a casquinha é bem fininha, do jeito que eu gosto. Porque dá pra sentir assim, ó, até o amarelinho do ovo na boca. Tão bom que é. Não, sério, fica apavorado. Eu peguei um classicão, que é a calabresa, um cabelo de cebola. Já que eu não vou beijar ninguém, né, James? Ah, é. não sei. Com aquela brilha tostadinha, uma cebola delícia A massa deles é super artesanal, bem fininha bem crocante E aí eu peguei também para comparar outro sabor clássico, que é o marguerita Ninguém pode pensar, mas é vegetariano que é marguerita, que só tem tomate, queijo e manjericão Olha só cara, muito queijo cara, muito delícia Sim, né, meu? A gente já se encheu, ainda tem um pedaço de pizza aqui. Então pode ver como ela vale muito a pena. No domingo ela fecha meia-noite, segunda a sexta ela fica aberta até as quatro e sábado fica até as 5 da manhã. Então puta muita opção. E aqui tem um ótimo gosto musical assim, é bem agradável, te deixa leve, mais pesado por causa da pizza. É, O James tava dando ali, curtindo ali o um som, um Fica aqui na Augusta ali, acho que é a segunda ou terceira quadra, sendo Augusta depois da Paulista. Vale muito a pena, vai é muito boa, massa mega artesanal, bem recheada. Yo! Yo é nóis! <risos> Curte aí, compartilha, se inscreve no canal e até semana que vem. baixa o aplicativo ou acessa o site deliverymunch.com.br